Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Upsell Tecno. Se você parou neste vídeo, isso prova que você está procurando uma maneira natural e segura de melhorar sua saúde e qualidade de vida, certo? Então eu tenho uma ótima dica para compartilhar com vocês. A maca peruana negra com Boro, um superalimento que pode mudar sua vida. Por ele ser um suplemento muito recomendado por especialistas da área da saúde, muitas pessoas acabam se precipitando e comprando em sites piratas e sem segurança alguma, de fato isso acarreta vários problemas. Exatamente por este motivo que é de suma importância adquirir o Maca Negra com boro apenas pelo site oficial do produto. A fim de ajudá-lo deixei o link do site oficial do fabricante abaixo na descrição do vídeo. Então vamos começar com a pergunta que as pessoas mais fazem, maca negra com boro funciona? A resposta é sim! Ela é um suplemento à base de uma raiz poderosa, a maca peruana negra, que contém uma dose extra de boro em sua fórmula, o que ajuda na absorção de cálcio e magnésio pelo corpo. Além disso, ela é rica em vitaminas, minerais e antioxidantes, o que pode ajudar a aumentar a energia, melhorar o desempenho físico e mental, equilibrar os hormônios e fortalecer o sistema imunológico. Testada e aprovada pela Anvisa, a maca negra com boro é um suplemento 100% natural e tem ganhado muito espaço entre os praticantes de esportes e também por pessoas que sofrem com problemas com suas parceiras e parceiros na hora H. A maca negra com boro tem diversos benefícios por exemplo. 1 um, – Aumento da libido A maca peruana tem sido tradicionalmente usada como um afrodisíaco natural e pode ajudar a aumentar a libido tanto em homens quanto em mulheres. 2 – Redução da fadiga A maca peruana pode ajudar a reduzir a fadiga e aumentar a resistência física, o que pode ser útil para atletas e pessoas que realizam atividades físicas intensas. 3 – Melhora do humor Alguns estudos sugerem que a maca peruana pode ajudar a melhorar o humor e reduzir os sintomas de ansiedade e depressão em algumas pessoas. Outro benefício extremamente importante da maca peruana negra com boro é que ela ajuda a aumentar a testosterona no organismo, tanto em homens quanto em mulheres. O que é crucial para diversas funções, como o desenvolvimento muscular, a regulação da libido e a manutenção óssea. Além disso, a maca peruana também pode ajudar a melhorar a fertilidade, aumentando a produção de espermatozoides em homens e a qualidade dos óvulos em mulheres. Mas não para por aí. A maca peruana negra com boro também pode ajudar a reduzir os sintomas da menopausa e melhorar o humor em homens e mulheres. E mais. Estudos sugerem que a maca peruana pode ajudar a melhorar a função cerebral, aumentando a memória e a capacidade de aprendizado. Caso você tenha problemas como falta de energia, baixo desempenho físico e mental, problemas hormonais ou de saúde em geral, a maca peruana negra com boro funciona e pode ser a solução que você precisa. Não espere mais para melhorar sua qualidade de vida. Por isso aproveite a oportunidade de experimentar este suplemento alimentar incrível. Acesse o link na descrição do vídeo para fazer seu pedido e começar a sentir os benefícios da maca peruana negra com boro em sua vida. Lembre-se que a vida é muito curta para se sentir menos do que o seu melhor. Seu corpo e sua mente agradecem. Obrigado por assistir a esse vídeo até o final. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais dicas de saúde e até o próximo vídeo.